Fala seus moleque capudo, como é que vocês estão aí rapaziada? Vou trazendo aí uma partidinha insana e eu joguei pra caramba nessa partida Mostrei o meu jogo, mostrei o que sei e ficou muito top Eu espero que vocês curtam bastante essa partida, dei o meu melhor E essa foi a primeira partida da atualização Então é isso rapaziada, fique com a gameplay, tamo junto E é nóis E aí seus capudos do mito Mais uma gameplay aqui meu parceiro E essa tá muito top Então já vai se inscrevendo no canal Rapaziada Pra ajudar nós aí rapaziada Então também deixa o likezão aí tropa E vamos continuar aqui no nosso lootzão incrível Bom galera E eu tô caindo aqui Galera <risos> Eu tô caindo aqui em Riverside, que também é uma cal muito boa pra você que joga solo Eu curto bastante essa cal Então eu caio aqui na, na casa central de Riverside E daqui eu vou pra casa L E da casa L, rapaziada, eu pego a ponte Curto bastante essa cal aqui, principalmente pra jogar solo e ganhar seus pontinhos com facilidade eu, sinceramente, nunca usei o primeiro gás e o segundo gás pra estar tá indo pra safe. Eu sempre gostei de jogar a beira de safe. Nunca gostei de estar tá centralizado. Então, essa carro é mais pra quem gosta de ficar beira de safe aí, tropa. Eita, eu vi um cara aqui, meu parceiro. Eita, miséria. Ó, menina é bom. Passou pra cerquinha de pescando de ele. Ah, vem de bocão. Toma. Ave Maria. Tomou um cap e três peitão. Então é isso, rapaziada. Voltando no assunto aí. Eu gosto de cair aqui porque eu gosto de ficar mais beira de safe. É uma cal que eu consigo ganhar muito ponto. Não é uma cal que também eu uso. Ah, usei todas as partidas dessa cal. Até porque não tava caindo exatamente todas as partidas favorável pra não cair aqui mais é um, é um lugar muito bom quando tá favorável eu gosto de lutear a torre que eu acabei de passar aí eu já pego aqui rapidão aí eu já vou pra Shipyard que Shipyard é eu luto praticamente quando já tô dentro do gás aqui então é muito bom é muito, uma coisa muito rara encontrar algum cara enquanto eu passo por esses locais aqui Às vezes acontece de um ou outro tá saindo do gás também mas é uma coisa bem difícil e bom rapaziada, isso aqui é a minha primeira partida jogando na atual. Na... Depois da atualização. E. Tá muito top usar o aloque em personagem feminino. Eu, go... eu gosto muito de jogar com personagem feminino, então gostei bastante. Opa, encontrei um cara ali, já tomou rajadão insano. Rajadão no peito, peito, peito, peito, peito, peito. Só dar peito, miséria! Então é isso. Mas aqui eu peguei. Dei <risos> peito, mas peito também mata, meu parceiro. E eu já tô com duas que insano, não tô nem atrás de kill, mas tô encontrando os cara saindo do gás aqui, como eu disse antes. Beira de safe. É a minha estratégia que eu curto bastante quando eu tô jogando... Que não tô muito focado em tá pegando um é, mestre e tal. Eu gosto de usar essa estratégia, mas também eu não fico correndo atrás de kill. Eu vou nessa estratégia de boa. Eu ganho meus pontinhos. Sem muito medo, mas agora quando eu tô com muito medo, por exemplo, quando tava tendo aí muito, rank, muito hack nas ranqueadas Eu tava usando mais estratégia de ficar totalmente no gás Mas como disseram que ia tirar o hack na atualização, e pelo visto eu não encontrei nenhum ainda Eu resolvi trazer uma partida aí, canto de safe, que eu curto bastante também Eu usava isso muito antes de começar a usar a tática do gás por causa dos hacks e eu sempre ganhava muito pontos, então resolvi trazer uma partidinha insana aí, jogando beira de safe aí. E pelo visto aí tá dando muito certo. Importante também que vocês aprendam a jogar, né? Aprendam a ruxar, aprendam a camperar, tudo nas horas necessárias. Aí eu necessitava matar esses caras, porque eles iam atrapalhar meu loot. Então eu resolvi fazer de tudo pra matar, consegui levar duas kills já. Só que o necessário. Aí, vi que tinha cara na área azul Já desviei a rota, que eu não sou bobo Não quero trombar mais ninguém Já garanti dois abates Agora é só chegar pro final da partida E se fizer mais um aqui, fica top demais Eu curto bastante Tá jogando assim, meio que dentro do gás O primeiro e o segundo gás aí é muito GG Às vezes acontece de, de eu ficar até o terceiro gás Sem nem perceber Só pelo fato do costume Mas é muito bom e na verdade eu fiquei completamente no gás, porque eu confiei que tinha um carro preto aqui, aí eu resolvi lutear. Eu nem ia lutear não, ia só ficar na beira do gás aí, mas como eu vi que tem um carro preto ali, eu vi um monte de kit por aqui, eu resolvi lutear rapidão aqui. Outra coisa importante é que vocês aprendam a lutear muito rápido, véio, porque se você aprendeu esse macete aí de lutear rápido você vai lutear completamente tudo e em menos de. <risos> em menos de dois gás passar você já tem luteado tudo. Então é muito vantajoso você aprender essa tática aí de lutear rápido aí. Treino bastante isso aí rapaziada, toda partida você jogar, sair clicando, clicando às vezes acontece do cara errar e trocar a arma sem querer mas quando aprender não acontece mais esses erros eu gosto de passar pela chipward, bussei, Aí depois eu vejo pra onde a safe vai fechar Eu pego a safe, sempre assim Quando eu faço essa estratégia aqui Eu curto bastante E galera, se vocês estão gostando aí Desse tipo de conteúdo aqui no meu canal Por favor, comenta aí embaixo Deixa aí nos comentários aí Que tipo de vídeo que vocês querem que eu traga também Se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo Já sabe, deixa o like aí Rapaziada e se inscreve no canal aí pra tá me motivando. Continuar trazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo. E a gente tá crescendo muito rápido no YouTube, graças a Deus. Pra mim, eu acho que tá crescendo muito rápido. Porque em menos de uma semana aí já passou dos 100 inscritos. Eu agradeço a todos aí que tá se inscrevendo no meu canal. De verdade, de coração. E... Tô muito feliz. De verdade, eu tô muito feliz com o resultado aí eu acredito que a gente vai crescer cada vez mais e mais e eu tô contando com a ajuda de vocês aí eu vou começar a fazer live a partir do dia 4 fazer live na buia e se vocês tá querendo me acompanhar aí pega o meu id e vai lá me acompanha ave maria doido esse cara aí nem clicou já comecei com já cheguei quebrando o cara ao meio, só capinchando O menino tá bom pra jogar hoje É só tirar os hacks Que o menino mostra que sabe jogar <risos> vocês, tá, vocês devem estar tá rindo bastante nos meus vídeos anteriores Que eu fazia a estratégia tudo certinho e, e morria Matava um ou não matava nenhum Então tá aí, eu resolvi trazer uma partida diferente aí Que já fiz quatro abates aí insano Posso até morrer que nem bosta, posso Mas aí meu, minha pontuação máxima já tá garantida Agora é só segurar posicionamento ainda, não? <risos> Vai ser muito top, meu parceiro Ave Maria, doido Será que eu tô ficando doido? Eu vi um elemento ali na direita Calma aí, tropa Olha se esse cara tem gel Kit, kit um gel, dois gel, meu Deus do céu, esse cara é a Frozen 10, 11, 12 gel, meu Deus do céu eu, eu, como eu sou um bot, eu morri com esse gel tudo, porque eu sou muito bot, velho Eu fico tão confiante quando eu tenho muito gel que eu acabo me usando Não sei que mal é esse Vou ficar aqui esperando a galera se matar Eu já garanti meus 4 abates, agora é só segurar posicionamento e o objetivo dessas estratégias Todas que eu trago pra vocês É chegar no top 10 Então Não me ignore se eu não fizer boiar Aí os caras tá trocando Vou ver se eu farmo aqui ou aqui Aproveita a trocação Ó, O cara tá de costa pra mim Eita! Meu Deus do céu, só peitão, um menino ruim Ele agora sabe que eu tô aqui Essa misera Ó, Atirei no carro, olha que burro E o cego man! Ave Maria doido, agora tomou... Ah, filha da puta, nem comemorei meu capa, já tomei capa também, só pra ficar esperto. Então é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, quase chegando na Dima 3 aí...